Olá, eu sou o Marcel Molina e quero, nesse vídeo, falar com você sobre as quatro fases da mudança. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero iniciar com uma pergunta. Por que, que as pessoas tem tanta dificuldade em mudar? Só que antes de responder essa pergunta, é fundamental a gente registrar que quando somos nós que propomos a mudança, ou seja, eu planejei mudar porque eu tenho um propósito ou eu busco um determinado objetivo, a condução desse processo ele vai acontecer de uma forma muito mais natural. Eu vou estar muito mais motivado a mudar porque foi algo que, como disse, eu planejei. Agora, o problema acontece quando a mudança vem de fora, quando a mudança vem do externo. E quando alguém nos propõe a mudança, o que, que acontece? A gente trava. Por quê? Porque a mudança externa, ela gera medo. Marcel, medo? Mas medo do quê? Medo, por exemplo, de morrer, medo de perder o controle, Medo de perder o emprego, medo de não performar. E nesse momento, pessoal, quando eu tenho a sensação de medo, que não é uma sensação boa, o que, que é muito comum? As pessoas entrarem na primeira fase da mudança, que é a fase da negação. O que, que acontece? As pessoas simplesmente elas negam que precisam mudar. Um exemplo disso é que recentemente... Eu estava em uma empresa para desenvolver um treinamento e aí estava lá na minha mesa me preparando, veio um profissional de vendas que tinha mais ou menos uns 15 anos de casa, veio me cumprimentar e tudo mais, só que ele virou para mim um certo momento e falou o seguinte, Marcel, numa boa, não me leva mal, o treinamento vai ser bacana, mas eu aqui ó, eu não mudou eu não vou mudar de jeito nenhum e arregalou assim os dois olhos. Nesse momento eu parei e comecei a pensar, falei, caramba, mas que reação esquisita desse profissional. Entretanto, depois eu investiguei um pouco mais da vida desse profissional e percebi que ele colocou aquela armadura porque no fundo ele não queria expor as suas fraquezas. No fundo, ele não queria correr o risco de ser cobrado por coisas que ele não poderia cumprir naquele momento. E aí o que a gente faz? A gente nega que precisa mudar. Só que chega um momento em que a mudança, pessoal, ela fica muito evidente e não dá mais para esconder. E nesse momento, nós entramos na segunda fase da mudança, que é a fase da justificativa. Vamos pensar então no trabalho do vendedor. É aquele vendedor que muitas vezes não bateu meta e ele vira para si próprio em alguns momentos e fala o seguinte, pois bem, eu não bati meta, mas a culpa é do cliente. Eu não bati meta, mas a culpa é da crise. A culpa é do mercado. A culpa é do produto da minha empresa. A culpa é do meu chefe, do meu líder que não me acompanhou ao longo do mês. Ou seja, a pessoa pega 100% da sua responsabilidade e coloca a responsabilidade no outro. Agora, se você é líder de equipe, talvez você nesse momento esteja exatamente na segunda fase da mudança, que é quando você vira para si próprio ou quando você vai ter uma reunião com algum diretor, presidente, CEO, seja lá quem for, e você vira para a pessoa e fala assim, pois bem, a minha equipe não bateu meta por culpa da postura da equipe, porque a equipe não vendeu, a equipe não performou, só que a equipe é de quem? Quem é responsável pelo time? E aí, nesse momento, gente, a gente foca 100% das nossas ações em simplesmente vivenciar o problema. É mais fácil justificar no outro, porque assim eu me mantenho na zona de conforto. Só que nesse momento, eu deixo de evoluir. E principalmente, começar a pensar em como eu posso resolver os meus problemas. Eu foco só em problema e esqueço de pensar na solução. Esqueço de pensar em possibilidades, em novas alternativas. E esses pontos já estão ligados a quê? A terceira fase da mudança, que é a fase da exploração das possibilidades. Eu costumo dizer que é a famosa fase do e-se. -si, é quando o profissional, seja profissional de vendas, seja da liderança, ele está lá o tempo todo, dizendo para si próprio, ou numa reunião de tomada com algum líder e está lá registrando, né? Eu não bati meta por culpa do cliente, por culpa da crise, etc, etc. Mas, se talvez eu agisse de uma outra forma, desenvolvesse uma outra estratégia, quem sabe naquele período eu não poderia ter tido um resultado diferente. Marcel, eu sou líder de equipe. E o meu vendedor, ele não consegue chegar a essa conclusão sozinho ou sozinha, ok? Então é esse o seu papel como líder que tem a ver com provocar o profissional ou aquela profissional de vendas. É quando você, dentro de uma reunião, você pode virar para a pessoa e falar Ok, eu entendi tudo que você está justificando, mas vendedor, e se você agisse de tal maneira? E se você adotasse tal postura? Que resultado, talvez a gente poderia ter. E nesse momento, o que a pessoa faz? Ela dá um passo para trás e começa a refletir. Fala, meu Deus do céu, talvez se eu agisse desse e desse jeito, eu poderia ter um resultado muito melhor. A pessoa começa a evoluir e nesse momento, ela entra na quarta fase da mudança, que é a fase da ação. Nessa hora, ela vai estar motivada a agir. Nesse momento, a pessoa vai ter como objetivo em cumprir aquilo que ela mesmo planejou. Só que aí eu sei que talvez você, líder de equipe, de deva estar tá pensando o seguinte, Marcel, não seria muito mais fácil eu já desenvolver um plano de ação para o meu vendedor, para a minha vendedora, e a gente poderia, em cima disso, otimizar o tempo, otimizar o nosso esforço? Claro que não. Porque quando eu crio um plano para alguém, o plano é meu, não é da pessoa. E, consequentemente, a pessoa não vai agir. Agora, o nosso papel é estimular as pessoas a pensar um pouco mais nas suas alternativas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Porque quando eu provoco e faço o outro concluir o que ele precisa fazer, é o outro que se desenvolveu, é o outro que encontrou o melhor caminho. E, nessa hora, as pessoas se motivam. Só que, diante de tudo isso, talvez alguns... Devão estar pensando também um ponto muito importante Marcel olhando aqui as quatro fases da mudança eu conheço muita gente da minha equipe ou eu mesmo fico lá o tempo todo só na negação e na justificativa e tem gente que passa semanas meses anos e ficam lá negando e justificando o tempo todo e ficam lá e não conseguem evoluir nessa hora eu aqui como líder como é que eu posso ser o agente de mudança nesse processo? Simplesmente quando eu chego para aquele profissional e apresento para ele, primeiro, fatos e dados e depois desenvolvo com ele o que eu chamo de plano de ação. Duas dicas para fazer com que a pessoa saia da fase da justificativa. Primeiramente, eu apresento o indicador oficial da empresa. É aquela história, muitas vezes, a nossa reunião ela não tem que ser uma lavagem de roupa suja, onde a gente vai encontrar quem tem mais ou menos razão. Às vezes, ou muitas vezes, a força da sua reunião vai acontecer quando você apresentar o um indicador de resultado e virar para aquele profissional e falar profissional, eu quero te ajudar. Mas os números oficiais da empresa, nesse momento, apresentam que você não teve uma boa performance. Agora, eu aqui como seu líder, o que, que eu quero fazer? Eu quero te ajudar a reverter esse cenário. Eu quero te ajudar a mudar esses números. E para isso, vamos trabalhar dessa, dessa, dessa e daquela maneira. Nessa hora, você começa a fazer parte da estratégia daquele colaborador, daquele profissional. O profissional, ele começa a te enxergar diferente. Puxa, o meu líder, a minha líder, não é só aquela pessoa que me cobra o tempo todo, mas ela faz eu enxergar a realidade e me desenvolve, faz eu superar os meus objetivos e assim todo mundo se motiva para buscar os resultados. E aí pessoal, essas dicas fizeram aí sentido para cada um de vocês? Se sim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta lá os nossos vídeos, compartilhe, comente, ative o sininho para receber todas as notificações e não se esqueça e toda quarta-feira, às 20 horas, a gente lança um novo vídeo muito interessante para cada um de vocês. Até a próxima. Grande abraço.